Sou José Manuel Moreira, a minha formação é em Economia e em Filosofia, embora atualmente na Universidade de Aveiro, depois de 24 anos na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, trabalho mais na área de Ciência Política. A minha intervenção na Conferência de Escola Austríaca em São Paulo está centrada numa palavra, liberalismo, a expressão que muito nos tem dividido, quer sobre as concepções do passado, quer sobre visões do futuro. O, tuto, o título da minha uh, conferência, Liberalismo entre o Conservadorismo e o Socialismo, será uma oportunidade para apresentar uma cartografia política das ideologias. Uma cartografia, talvez melhor, uma bússola política, capaz -nos de nos ajudar a compreender melhor os problemas com que nos debatemos hoje e a ter, se calhar, uma, uma melhor orientação num mundo cada vez mais global e local, uno e plural.